Aqui no Tietank, então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação, <risos> vou criar uma conta aqui, login, senha, senha, sexo do personagem, nickname, beleza, criou, Agora você vem cá e logo na sua conta, fechou, galera? na sua conta tem um é, ranking online. Pra que serve esse ranking online? Se pergunta aqui pra mim. Então, basicamente as 10 pessoas que ficar aqui, ó, durante 10 dias, entendeu? Elas têm que ficar manter esse rank aqui dentro. Elas podem ganhar premiação de uma, recarga, de uma recarga, entendeu? Daí tem é, durante 10 dias, entendeu? Você fica 10 dias online. Se manter o seu ranking aqui, beleza. Você vai ganhar uma premiação online. Agora vamos entrar aqui no jogo. <cười> Também tem um mouse tem a configuração da conta. Pra você mudar o nick, deve estar o pet deslogar tem um chat para você conversar também caso você tenha interesse tranquilo né galera algumas coisas eu, eu fiz esse, é, esse negócio aqui esse login tentei mudar tudo né mano mas que eu não tenho a proporção certinha para mudar isso aqui mas enfim o servidor tá aí é, no momento que eu tô gravando é uma hora uma e meia da manhã praticamente o vídeo tá bem votado. Lembrando bem, a gente não tem boot o PVP. Apenas a gente tem, no caso, o Player jogando, né? Bateu no lançamento 130 pessoas online. Pra vocês terem noção, tá bem votado. Então, fiquei minha continha. na continha razoavelmente... Nova, né? Querendo ou não, foi criada na mesma hora que lançou o servidor. qual da fama. Como que tá, Titi? Você me pergunta. Por enquanto, tá aí, ó. Não tá, várias coisas, entendeu? Tá, galerinha minha. Todo mundo tá fraco, entendeu? Não tem é, gente muito, muito forte. Apenas o pessoal que tá fraco, normal. <risos> Continha do Shinnok e tal. E é isso, basicamente. A hora que a gente já tá avisado, vai ficar da hora, porque tipo, tem. Não tem nenhum dia que o servidor foi lançado, né, galera? Tem hora só. Beleza, o que eu vou fazer nesse vídeo de evolução para vocês? Vou deixar minha conta doce. Cara, tá dando 4K tipo bomba batalha e 2K por derrota. Pode vir aqui na estátua doar, entendeu? Você vem aqui, ó. Vou dar um exemplo. Vou ficar doando aqui, ó. Daí libera aqui, ó. Então pode ir comprando. Tanto super pedra, ó. Como o ponto aí, ó. Aí cai, troca por pedra. Beleza. Vou doar um... uma quantidade legal aqui. Será que dá? Não. Tem que. Não tem instante tanto de culpa não Beleza Só sei que vou subir de rank aqui <risos> Tá bom vou Deixar aqui full 12 praticamente a conta. Eu acho que se não dá a gente tenta de novo Enfim Agora eu vou vir aqui Colocar Tô usando Mano as armas aqui é tudo arma antiga Tá ligado? Não tem arma nova não Só vai ser lançado arma nova Assim que tiver que ver Tipo assim nos draw Daí eu lanço arma nova aqui Pra poder que ver Deixar pra galera no evento Mas por enquanto As armas antigas mesmo Super fogo é, Quebra tijolo. Daqui é knife, Que vai mais para habilidade Tá ligado? Beleza eu Coloquei mais mais 12 aqui que eu vou fazer, vou endurar. Vou tentar, vai que dora, né? Não custa nada. Será que eu vou ser o pr primeiro? não, né? Porque os caras já colocaram gold É porque eu, eu vim para muito atrasado Que eu tive de resolver umas coisas aqui no celular Mas enfim Nada que seja tão tanto importante assim, né? Mas, creio ou não, tem tão uma prioridade E vai falhar tudo, mano Na moral, também Eu tentei que ver gold De jeito, né, cara? É bem possível de falhar mesmo Normal Mas tem muita missão que tá dando isso aqui Missão de consumo Várias coisas mesmo Falhou Normal Os preços de luta só abrem nível 30 Tranquilo Aqui na minha cidade tá uma chuva Muito forte, galera ah, esqueci de avisar pra vocês Nós temos o um grupo aí do, do Discord O Discord ficou bem movimentado A <risos> galera, fiquei ver comentando sobre o servidor E é isso Só o grupo do WhatsApp que eu não fiz ainda Mas o PQ tá legal, tá? Fácil, tipo assim É porque eu fiz recarga, tá ligado? Eu não vou passar conta totalmente free, não Eu fiz esse erro no último... <coughs> no último servidor A galera me matava muito fácil Mas nesse daqui eu fiz uma recarga E é isso, praticamente Vou aproveitar os pontos Vocês viram que tanto, tanta coisa que faz diferença Uma recarga A estátua aí pra você ver ó. A estátua é boa demais, mano Ela ajuda demais o player Aí eu já posso vir aqui, ó Pegar mais 10k praticamente Vou pegar 20k Pra garantir Posso vir aqui, ó Espírito de luta Vou Pegar meus pontos tudo em espírito de luta E nisso Olha o tanto de espírito de luta que eu peguei 30k praticamente o Espírito de U tá é demais, mano E nem precisava desse tanto de super pedra, tá ligado? Mas eu peguei já pra garantir O up tanto do escuro também, vou ficar fudoso, cara Não vou moscar, mano Dessa vez não fico pra trás, não <risos> Fiquei pra trás na última vez Aí a galera ficou, quer ver, me zoando falando, Nossa, conta de ADM, de jeito Não, quer dizer, conta do, do dono de jeito Morrendo pra quer ver, novato Ah, agora vai ver, morrer pra novato E também, querendo ou não, é uma dica, né, cara O cara vinha aqui a fazer os PVP dele conseguimos uns vai na estátua Doa lá, fica forte, tá ligado Questão de tempo, e tanta, tanta dificuldade não, Beleza <coughs> Tem minha sociedade também, é, tá nível 5 Por enquanto, querendo ou não a gente doa muito cupom para a sociedade E ninguém tá querendo fazer isso, né? Porque a recarga tá um pouco cara Até liberar os pacotes VIP Vai demorar um pouquinho hum, Beleza <cười> Vamos ver se eu consigo colocar tudo mais doce Fica tranquilo também E manutenção, galera, vocês têm que entender o um negócio Manutenção uma vez por semana E atualização uma vez por mês, entendeu? Que a gente vai fazer aqui no servidor Então já vou deixar bem claro aqui nesse vídeo Pra galera poder entender Mano, assiste o vídeo até o final, tá ligado? Poder entender tudo, beleza. Composição: Minha arma aqui vai estar sem composição, cara. Não vou tentar, não. <coughs> tentar colocar gold aqui. Alguma coisa vai ter que dourar, né? Pelo menos. E não vou <coughs> durar muito tempo com esse vídeo aqui, não, porque. Se não, é só uma evolução básica. para depois eu vou fazer uma evolução melhor. E quando a galera for evoluindo, vem e faça uma recarga. Upa, continha. Sempre vou fazer aqui ver evolução a base de recarga. Beleza, galera? Não vou fazer evolução do zero, mano, porque, tipo assim, não, há, não atrai a pessoa que tá assistindo e ela não assiste até o final. A evolução sempre com recarga, tipo assim, a galera gosta, acha da hora. E, mano, não dora, cara, não adianta. Eu já tentei, vai falhar tudo, mano, mas eu já tô acostumado, tá ligado? Porque eu jogo nessa versão né, de agora, se dourasse pelo menos a roupa ia ser da hora. Eu vou mostrar as missões que tem pra vocês e já fico orientado das missões que vai ter. Vou colocar externo aqui aqui, terno mais 15 Permanente na horinha Aí ó, uh, pega um FC da hora Coloca o escudo do barão 20k de FC já tá bom Início da evolução, servidor é hard O intuito dele não é ficar que ver com 1kk um de FC <risos> No começo não, vamos dar o upadinha nesse Comprar aqui, vamos dar uma upadinha nesse totem aqui, Pra não ficar que ver Sem upar também né, querendo não Aí, beleza. Então, no próximo vídeo, eu vou dar uma upada na conta. Vou esperar a galera ver, dar uma upada bem, tá ligado? Em geral, ficar forte. Pra depois eu tentar que vê, pegar, fazer mais uma recarga e evoluir essa conta, fechou? Vou mostrar pra vocês que compensa fazer recarga. Pra poder evoluir a conta. Aí, galera, como que tá? As missões? Muitas missões mesmo. Aí, ó. Várias missões. É só fazer, cara. Você vai fazendo, vai upando Qual forma? E preto tem pra jogar, mano sei se vocês podem ter certeza Missão que veio de longo prazo a missão aqui, que é boa Que eu ia mostrar pra vocês Essas aqui, ó Tarefa diária Que dá aí, ó Pedras aqui Dá os dourados Também dá essa arminha aqui Top Terninha de 30 Pra que que serve esses magma Fazer fusão Fazendo fusão você pega uns ternos Asas de 35%, 45%, entendeu? O que mais tem aqui? Completar 150 desafios de luta, entendeu? Umas coisinhas da hora aqui também Aí, ó Muita coisa, mano Fazer mil, é, mil desafios de luta Pra você ganhar um escudo Cobra Maia mais cinco Aí vai Tarefa de consumo eu Tô quase completando quase tudo, cara Tarefa de consumo que é da hora Você gasta para assim, cupom Daí você consegue ver então um consumo da hora, mano Isso aqui eu gostei, na moral que compensa, tá ligado? E é isso, praticamente o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like e a gente se vê na próxima, fechou? Uh, and we all know.